Isso aí galera, hoje a nossa voz responde com um tiro na colorimetria. Vamos tentar, é, fazendo uma forminha prática e rápida, é, uma tabelinha que vai ajudar vocês aí a desmistificar, a entender o que é que vocês precisam saber para não errar quando tiver que neutralizar uma sobrancelha. Vamos embora. Quais são as cores primárias, gente? Vamos lá: azul, vermelho e amarelo. Se eu misturar o azul e o vermelho, eu tenho o roxo. Se eu misturar o vermelho e o amarelo, eu tenho o laranja. E se eu misturar o amarelo e o azul, eu tenho o verde, certo? Então, aqui, o azul vale um, porque é uma cor primária, uma cor única, assim como o vermelho e o amarelo também. Já que... O roxo, o verde e o laranja valem dois, porque são cores secundárias e dentro de cada uma delas eu tenho duas cores, legal? Então, toda cor neutra, ela tem que somar três. O que, que é uma cor neutra? É uma cor correta, é uma cor certa. Por que, que eu chamo? Toda vez que eu quero neutralizar uma sobrancelha, quando vocês é, recebem uma sobrancelha vermelha. Ah, eu tenho que neutralizar uma sobrancelha vermelha. Então, o que, que é isso? É transformar essa sobrancelha em castanho ou marrom, tá? Então, vocês querem deixar ela com a soma de três. Então, três é uma cor neutra. E para ela ficar neutra, ela tem que ter azul, ela tem que ter vermelho e ela tem que ter amarelo. Beleza? Então a junção dessas três cores vai somar três Ninguém vai precisar ficar misturando pigmentinho para fazer isso Esses pigmentos aqui, eles já estão dentro dos nossos pigmentos Então eu tenho castanho de base amarela, eu tenho castanho de base verde, castanho de base vermelha E aí eu vou buscar isso dentro dos pigmentos que eu tenho, da linha que eu escolhi trabalhar Por exemplo se uma sobrancelha chegar para vocês na cor vermelha Qual é a cor que eu preciso para neutralizar essa sobrancelha? Se essa sobrancelha já tem vermelho e está me mostrando isso O que está que faltando ali? Tá faltando azul e amarelo Que juntos os dois, eles dão o verde E aonde que eu encontro o verde? Eu encontro, provavelmente, nos tons de castanho. A maioria das marcas tem esse verde nos castanhos. Castanho claro, médio, escuro, escuro intenso. Então, o que, é que vocês têm que fazer? Pegar aquela tabelinha de cores que as empresas normalmente dão e quando não dão. Porque não basta eu saber se o pigmento é frio ou quente. Eu tenho que saber, ele é frio, mas qual é a cor predominante nesse pigmento? Ele é quente, mas qual é a cor que predomina? Para você ir lá e pegar aquele pigmento da cor que é correta. Por exemplo aqui, e se a sobrancelha estiver verde? Qual é a cor que vocês precisam? Então, se a sobrancelha está verde, eu já sei que ela tem duas cores. Então, que cores que eu tenho no verde? Azul e amarelo. Tá faltando o que então? O vermelho, não é a única cor que sobrou. E aonde eu encontro o vermelho dentro dos pigmentos? Então tem no castanho avermelhado é, de algumas linhas, tá? Então assim, procurar perguntar para a sua professora ou perguntar para o fornecedor da sua tinta. Aonde está o vermelho dentro da marca de tintas que você vende? Aonde está o amarelo dentro da tinta que você vende? Então, em algumas marcas, o amarelo está dentro do ocre. Em outras marcas, ele tem um outro nome. Então, eu tenho que saber isso. Então, todas essas cores, eles estão dentro de, algumas, de alguns nomes específicos de pigmento. Mas o que, que eu encontro? Então Se eu tenho uma sobrancelha cinza ou grafite, que é reflexo hoje do preto que substituiu o azul, eu sei que eu vou ter que neutralizar essa sobrancelha com que cor? Com o que sobrou aqui, então vermelho com um amarelo da laranja. Então eu vou pegar um ocre, eu vou pegar um avelã, eu vou pegar um é, mandarine, né? Cada empresa tem a sua marca que tem essa cor como fundamento laranja. E aí eu vou passar essa cor sobre a sobrancelha cinza, e depois de uns dias ela é transformada em castanho Eu tenho que esperar Esse processo de cicatrização para eu ver o tom que eu atingi Então isso, gente Não é difícil O que eu preciso saber é a própria estrela de Oswald Se eu tiver uma estrela de Oswald Aqui, ó né Então aqui azul Amarelo é, Vermelho Então é fácil, porque na estrela Sempre é a, a ponta que está na frente é a cor que a gente usa para neutralizar. Então se eu olhar na estrela é fácil, se a ponta está azul, a da frente e a laranja, é o laranja que eu vou usar. O que eu preciso saber, se eu tiver a estrela de Oswald e como cola, é só eu saber aonde está o laranja, aonde está o verde, aonde está o amarelo da linha que eu escolhi para trabalhar. E se vocês não souberem isso, tem que perguntar para o professor ou tem que ter perguntar para a empresa, tá bom? Na dúvida, vocês podem também perguntar pra mim, porque algumas marcas eu sei. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. É, deixem seus likezinhos aí, compartilhem a minha página, se inscrevam no canal para que vocês recebam sempre essas dicas que eu tenho o maior prazer do mundo em ajudar vocês. Beijo grande, fiquem com Deus.